ele Deozinho daquele jeito, molequezinho, só cá pensando. Ai, para parar. O que foi esse? Ah, não é meu tio, olha aqui, ele é uma estrela Ah não, é que não é meu tio meu te... E aí tio, faz alguma coisa aí, bora ajudar aí A gente tá de brincadeira Botar o carro e tomar. Desgraça. kill! Não papo aqui, não ver, de papada insana de cair ali. Que som tropa. A manhãzinha achou que tava com o que... Achou que Não tava com a diferença errado Os caras jogam muito freio Jogam muito freio é louco. Segura demais. Ah não, caralho, velho. Ô louco. Aí, pouco Não conto ainda, mano. Não, eu quero um Trofinho, não se esquece de deixar o like, compartilhar, ativar o um sininho, porque isso é muito importante um vídeozinho insano, cara daquele jeito. Mano, eu perdi antes que você amassar nessa parte aqui, mano. Fica feião também, mano. Fica roxando, mano. Que isso é lindo. Só voando, pô. Salva. Só salva. Salva, mano. Salva. Não, okay. É uma coisa, E aí Rodolfo, faz um milagre aí pra nós aí, faz um milagre, amassa os três aí pra nós, você é o um prato, meu, é que fofo, E lá Rodolfo, na sua movimentação, já subiu dentro de 4 x foi finalizando, já finalizou, tá 2x1, ele tá o seu kitzinho, ele vai lutar. A na boazinha, reuniu kit, e caiu mano, o cara tá de dovo ver que parece, não, o cara já caiu, já tomou uma capa, pra... botou a cara e tomou pra... ele é muito doido, ele já deitou um, já finalizou uma e foi embora, morreu, é uma série. Esse, né? demais, mano, demais K10 não, K9 um 10 não K10 é. Não, não Vamos ver Opa. Ah, não vai salvar, mas não vai. Não vai, não vai. Toma aí essa granadinha, tá aí, Eu não queria salvar ali também, ó. Eu, raça, eu, eu, raça, eu, eu vou salvar a família, não, sei. eu vou perder a vou salvar, esse meu morro Good job! Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, Cima casa, assim, assim. Uhum. First blood E aí, mano Caramba, eu lembro, eu eu. Eu que não ah, Tem um gelo aqui, ó. Aqui, ó tem um em mim, mano Analisou aí ó. aí ó, uau, uhum. não não ó, boazinho, isso aí morreu hein mano, lá deixa lá, sai de dois mesmo. meu, só já, aí ó, oh, cara Ah não Não é outra O cara foi amassado Foi amassado Com sucesso Ah não, mano Peguei isso Olha É louco, é estrelinha, mano.